Cuidado da e pobre, hein? Vai ter alguém que eu não Vai ter alguém aí que eu não quero assim. Você ficou doido igual antes. Um apaixonado por assombração. Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estamos aqui trazendo para vocês mais uma lenda nova, daquele jeito que eu sei que vocês gostam. Hoje vamos explorar essa casa. Assombrada foi nos passados, né? Daí, isso aí, uma história que triste, né? Uhum. Pessoal, a história dessa casa aqui: essa casa fica num sítio longe de tudo. E aqui nessa casa morava um casal de senhores, eles já eram bem de idade, já uma idade avançada, e eles moravam só os dois aqui, e teve uma noite que ladrões veio até a casa para poder roubar eu acho que deveria querer roubar a aposentadoria essas coisas né Thaís? Ou os móveis né? Os móveis tão... não sei o certo mas veio na casa para poder roubar e prenderam os dois casal o casalzinho né os dois senhor dentro do banheiro trancaram eles na porta roubaram eu acho que tinha que roubar foram embora e como que é longe de tudo eles ficaram trancados lá, eles já eram de idade avançada, eles não tinham força para derrubar a porta, para gritar não adianta porque não tem nada perto, e eles ficaram trancados lá e faleceram. Imagina que judiação, morreram amínguas. Morreram amínguas. Quando os filhos veio para visitar os pais, que eu acredito que devem ter chegado aqui, a casa estava rompada, os, pais, os filhos devem ter ficado desesperados já, Sim. né? Entraram, não, não acharam eles, foram ver o banheiro trancado, abriram, os dois já estavam falecidos lá dentro então é isso Thaís, uhum. e a casa ficou assombrada. Isso foi o que foi nos passados, e hoje a gente vai fazer a exploração, fazer o reconhecimento de como é essa casa, para a gente estar voltando dia e noite, fazendo a investigação sobrenatural, vendo se realmente a casa é assombrada, se realmente é essa história, não é Thaís? Isso aí. O que você que achou? Sinistro. Sinistro, né? Uhum. Tá preparado para entrar lá dentro? Vamos lá. Galera, ó. Tem que deixar muito, mas muito like mesmo, porque tá sendo lenda nova todo dia. Muito like. Se inscreve no canal pra quem não for inscrito. Ajuda a compartilhar o vídeo aí com os amigos. O canal crescer cada vez mais, pra gente bater 100 mil. É o mais rápido possível aqui nesse canal, né, Thaís? Isso mesmo. A gente quer cada vez aumentar mais a família Furacão. É isso aí. Então, galera, bora pra mais uma exploração. Tiago, olhando aqui já, ó, tem um fogãozinho a lenha. Aqui era uma área, né, ó. Tá fechado. <risos> que isso? Alergia. Tá até caindo aqui, ó. É, tá caindo aqui, ó. Fogãozinho a lenha, as cuidando. madeirinhas ali já. Só põe ó, aquele feijãozinho com aquela calabresa, aquele negócio ali, ó. Tchau. a porta tá fechada aqui, ó. Será que não vai dar pra entrar? Vamos entrar? E, Thaís, aqui eu acho que era só, tipo assim, uma, uma cozinha mesmo, né? É. Porque aqui carro não entra. uma varanda, né? É. Aqui uhum. devia ser um tanque, ó. Tá vendo? Uhum. Tanque de lavar roupa. É. Vamos ver. Vamos ver se vai ser... Olha aquele tão divino aqui, ó. De chão de ar. Nossa, tanta porra. coisa ali. Abelha. Licença. Licença. Pô, me deu alergia chegar perto dessa casa, Tincar. muita poeira, né? Nossa, olha o chão dessa casa. Né? Meu Deus. Olha esse teia de aranha, Thiago. Cara do céu. Nossa, Tiago. Olha isso aqui. Esse aqui tá muito, muito, muito tempo dona. Né? Me deu alergia a entrar aqui dentro. Grandinho, aqui eu acho que era cozinha, né? Aqui devia ser cozinha. Mas não tem coisa de encanamento, ó. Mas talvez é ali, ó. Essa hum, madeira. Eu Cadê acho eu? que legal, cara. Ela não, cara. Eu acho que não. Eu acho que aqui era só uma sala de estar. Só sala de estar? Eu acho. É, pode ser, né? Salinha de jantar, né? Uhum. Ah, tinha com um o Tinha. Caiu. O casaco não é de onde? Né? Sinistro. Ai, que quero. Ai, o banheiro, ó. Que eles foram trancados. Cara. Tô... Será que ele ficou trancado ali ou nessa parte aqui, ó? Então, não sei. Tem porta aí? Aqui não tem porta. Deixa eu tem abelha. Tem. Ai, um morcego passou perto de mim. Caraca! Deve ter um caixa de abelha em cima. Tem um caixa casa. de abelha por aqui por cima. Tá fazendo muito barulho, tá? Né? E, ó, ou provavelmente ele ficou trancado aqui ou ali. Uhum. Ih, falecido. Essa casa é muito. Tá... Oi, a achadura. Tá muito, muito tempo abandonada. Ah, aqui será que é um quarto ou uma dispensa? Muito ah, acho que, que dispensa quarto, é né? aqui. Eu acho um caminho uma cama. Um uma cama. Nossa, que tem um monte de mosquito também. É, pernilongo. É velho. Né? Nossa. Olha, tem um que tá grudado com o outro aqui, ó. Fazendo filhinhos. O ah. que você acha? Aqui é um corredorzão, Cara, olha essa parede. Que tenso. Tenso. E aqui é, Não, aqui é um maranho. quarto. Ó. Né? Susto oh. cara. Ela mesma se matou na própria teia, na teia dela. Não. Uhum quarto grande hein ai tem tá um morcego lá em cima não ia não ia eu nem vi ele tá lá em cima quietinho lá ó acho que a câmera não pega ele não ele vai voar Pô, não ele tá dormindo tá dormindo tá se balançando mas ele fica balançando igual que vai na cara esse quarto é grande só que eu quero o quarto deles que era uma sala ó Gente, olha essas teias de aranha. Tiago, essa casa deve ter mais de 20 anos que ela tá assim, bem mais. Ah, deve ter mais. Olha aqui. Uma espalhinha de Uma olha. Né? A da dona, porque geralmente a senhora antigamente era a dona Maria, dona Ana, dona... É. Não sei o quê, sempre tinha o dono, né? Chamava assim, né? Thiago, tem uma vela aqui, tá? Vela? Uhum. -huh. Duas, vem Olha aqui. Tem que ensinar, né? oh. Cara do céu, tem vela aqui. Estranho. É é parece que ela foi apoiada no chão, porque ela tá com a cor embaixo sim, do chão. Sim. Será que eles é foram? Talvez os filhos, né? Vinham aqui antigamente. Ah, tipo, deles, ou porque então. falam que assombrado que via, alguma coisa, vieram aqui acender, né? É. Esse é. quarto é estranho, olha o jeito que é lá. Então. Não ó, era forrado. E tinha várias coisas coladas nas paredes, ó. Aqui tinha cola, cola. Tem né? alguns resíduos de cola. Resíduos de cola. É. Que sinistro. Cuidado aí tem cobro, ó. Cuidado. Que? Formiga tem. Que susto. Olha. Ah, agora essa vela aqui, achei estranho, hein? Duas velas. Duas velas, vamos ver aqui. Cuidado. Olha é, esse se lascou. Ah, existe Esse não tem. O ideal dele esporte. se soltar e vir pra cima de nós, tá? É marimbondo, né? Acho que não é marimbondo, é outro bicho. Né? Olha aqui, pessoal. Que arinha gostosa. Cara do céu. Oh. Essa casa aqui, tem... Tá Tinha uma é calçadinha sim. em volta, ó. Que a gente não vai conseguir agora aí mais. Então. Oh. E, mas por que esse não viu? vendeu o local, né, cara? Então. Ai, tem tá um símbolo ali, ó. Sim. Olha lá, deixa eu tentar passar aqui. Olha lá, de, de, de, aqui não dá para ver, mas é um, é um, um, um como chama? Um piso? Piso, mesmo. Um é, um símbolo. Isso aqui. uma decoração, pode ser? Então, não sei. Estranho, né? O que você achou? Cara, eu achei essa casa muito sinistra, muito sinistra mesmo. E a história é triste, se, for, se a história for real, né, Mas que susto. Se a história foi uhum. isso mesmo, é muito triste. Alguma coisa deve ter, Thiago, pra eles abandonarem uma casa. É uma casa boa, casa grande. É, Poderia passar por uma reforma e tal, forrar, mas sei lá. Olha o tamanho daquela rachadura lá. Olha lá, gente. O tamanho daquela rachadura. Nossa. O que é perigoso é isso? até pisar ali, ó, e desmoronar pra baixo. Não, não faz isso, não. E o banheiro, cara? Foi onde tudo aconteceu. Vamos lá dar mais uma olhada. Né? Olha, Porque aqui, aqui a a perigoso tá essa casa. Olhar. Mas aí tem a abelha. Uma abelha tá pra cá. Ó. Que triste, né, Thiago? Cara, olha aqui, ó. Provavelmente eles tinham água, né? Mas Sim. morreram de fome, de alguma coisa assim. Homem, Olha talvez, o tamanho dessa pia. Grande, afato. hein? É. Que judiação, cara. Caramba. Dá dó, né? Deus me liga. É, mas pra eles terem morrido, eles devem ter ficado dois dias aqui. Ah, com certeza. Imagina quantos dias eles o, o ficaram o, aí. Thaís, tá eles eram... como eles eram de idade avançada, talvez eles necessitavam tomar remédio... É, Sim. Frequente assim. Ou tiveram um AVC, alguma coisa assim, né? De nervosismo. É. Imagina o, o medo que eles não passaram de morrer. Deus me livre. E morreu. Coitados. Passou medo de morrer, morreu. E dizem que eles vagam aqui, né, Thiago? Dizem que eles vagam aqui. Agora a gente não sabe. Se Agora se aquele, for... aquelas velas lá, né? Estranho. Tipo assim, comprova que alguma coisa tem alguma aqui. Alguma coisa tem. Por que, que ia ter vela Então. na casa assim, né? Aham. Uhum. Mas é isso aí, galera. Vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Mais uma exploração. Eu espero que vocês tenham gostado. A casa, cara. A casa é muito sinistra. Essas teias de aranha aqui, cara, deixa mais ainda assustador, né, Thaís? Imagina isso aqui de Era... noite. Isso aqui de noite. Deus então, me livre. E agora aquelas velas lá, lá é estranho. Deixa nos comentários o que, que vocês acham. Vocês acham que a casa realmente é assombrada? Deixem nos comentários. E deixa muito like, ajuda a compartilhar o vídeo. O canal crescer cada vez mais. E tamo junto. É nóis. Falou. Fui.